O podcast do Gil é um oferecimento de Laju, confeitaria artesanal. Surpreenda o seu paladar com menu encantador de criações da Chefe Júlia. Estamos no Outlet Prêmio, rodovia, quilômetro 45. Apoio Grupo Casa e Arte. Iniciando mais um podcast pelo Diário de Suzano pelas plataformas do Diário de Suzano. Você pode nos assistir pelo YouTube, Facebook, Instagram. Pode nos ouvir pelo Spotify, quando estiver passeando né, de carro, indo para lá, indo e vindo. Enfim, estamos aqui. Você pode entrar em contato com o nosso departamento comercial, caso queira. Tem o um telefone aí, que é o 47456929. 6929 é Essa é a nossa primeira temporada. Está sendo bem legal e eu estou muito feliz. Hoje nós vamos falar de um assunto um tanto quanto intrigante, gás, né? É um assunto pouco comentado, um assunto que às vezes não de onde vem, de onde tira isso. Eu tô recebendo aqui o João, João Gepan, que ele é o consultor comercial da Gás Okabe, que é uma franquia da Ultra Gás. João, Obrigado, Sim. obrigado por estar tá aqui é. com a gente hoje, falar de um assunto que, como a gente já comentou, não é um assunto tão favorável no meio, né? Não, não é tão divulgado, né? Mas João dia -dia. Já, o João já nasceu nesse meio, com 18 <risos> anos ele já estava trabalhando com gás. Com gás, isso. Meu primeiro emprego, né? E foi na Ultra Gás, que pertence ao grupo Ultra, e eu trabalhei na parte de projetos durante 10 anos. E depois eu entrei na parte comercial e se passaram 37 anos e hoje eu estou aqui, trabalhando na Ultragaz Ocab com um amigo meu, Ricardo Batistella, que era um, ele era um, um superintendente lá na Ultragaz, um executivo, que se desligou e assumiu essa parte da franquia da Ultragás. Gás. A gente nunca sabe, eu pelo menos não tinha curiosidade, de onde vem o gás, né? O gás, se cria, se... de onde vem o gás? No caso do GLP, que é o nosso negócio, ele, ele é extraído assim do próprio petróleo. Você tem o petróleo bruto, ele entra numa fase de destilação, que você vai retirar a gasolina, a querosene... Olha, os combustíveis... É tudo separadinho. Tudo separadinho. É uma torre de craqueamento que chama. Hum. E, e cada temperatura você tira um combustível. Os mais altos é a benzina, a gasolina de aviação com temperaturas mais altas. Aí depois você vai... O, o O mais baixa temperatura que não tem mais uso nenhum é o nosso asfalto, que você usa. É o Sim. fim desse petróleo bruto. E nesse meio, nessa cadeia, você tira o GLP, que é o gás efeito de petróleo. Tem poços também? Poços que chama? Poços. poços. De onde você extrai diretamente ou não? Não, diretamente não. Nunca. Você tem que. Nunca, nunca, nunca. Você tira o petróleo bruto. Tem que vir do petróleo. Tem que vir do petróleo. Ah. Tem que destilar. O Sei, petróleo eu não sabia se você Para você de... poder obter o GLP. <risos> a gasolina, a querosene, tudo, né? Em geral. Eu ia... Então vamos dizer assim, que é o que vai sobrando do, do, do petróleo vai refinando, refinando. É isso? Isso, isso. Aí forma aquela borra que é o que você usa como pavimentação de ruas, né? que é o asfalto. Que interessante isso. Agora, isso a gente sabe também. É, que é, no passado se cozinhava a lenha. Ainda tem gente que cozinha a lenha. Esses dias eu comi um doce de abóbora feito no fogão. é gostoso, né? Muito né? Muito bom. É. A gente que não está podendo comer doce... <risos> <risos> judia de... é não é? você gosta de doce? Opa. de abóbora também? De abóbora. Como... cozido no... na lenha hein? nossa rapaz a mulher mandou um potinho lá em casa eu falei pra minha mulher assim, nossa mas só isso? depois eu falei eu nem posso comer tudo isso enfim num passado não muito distante e você sabe disso uhum. é, se cozinhava a lenha isso. nós não tínhamos essa é, é, é, o gás né como é que isso chegou no Brasil conta um pouquinho a história para gente tá é tudo em função da própria UltraGás né que lá atrás tivemos um um, um vendedor chamado Ernesto Igel ele veio ele era um austríaco veio para o Brasil e viu a necessidade aqui de você ter, porque todo mundo cozinhando a lenha. Isso em meados tal. de que anos? 1936, mais ou menos. É. A história é essa. Meu pai nasceu e ainda é. não tinha gás. Era a lenha. Meu então, pai não. aí nessa época, a gente tinha aqui no Brasil uma base de GLP. Hum. Que justamente era para abastecer aquele dirigível que ele voava aqui pelo mundo. né E ele parava aqui no Brasil para fazer o abastecimento dos motores deles, que era GLP. Que era o Lindenburg. Aí ele parava, abastecia e continuava a viagem. Só que nesse intermédio de tempo ocorreu um acidente muito grave, ele se incendiou, então não deixou de existir essa viagem do, do Correto. Aí ficou sobrando o GLP aqui no Brasil, um estoque muito grande. Aí o Ernesto Eagle, ele adquiriu isso aí e já... Fez o invase do primeiro botijãozinho de gás de residência. De quantos? De 13 que... quilos já era. Já na era época. 13? Já era. Então é o, formato o, dele, o formato dele já é. era meio assim irregular, mas já é, você via que já era o que a gente tem hoje. Tá. E o fogão. Fogãozinho de. E de onde surgiu o fogão? Não tinha fogão? Então, mas ele trouxe do, do exterior, né? Porque lá já existia alguma coisa. Ele tá. trouxe, só que ele não vendeu. ele... Deixou, vai, de empréstimo numa residência Para você sentir De um poder sentir. aquisitivo, um mais, poder alto, aquisitivo maior, mais alto Como a televisão no Para ele começo. sentir o que era aquele o, Trabalhar com, ah. usar o GLP, né? Para o cozimento E daí começou aí Daí para frente ele começou a vender o produto E aí depois o filho dele assumiu Levou em frente E é o tragaço que nós temos hoje aí, né? Até hoje Pioneira. a empresa Pioneira. é da família Família Hígel, até hoje. E é pioneira no Brasil. Pioneira no Brasil. No e eu sei LP. que o João, eu não, o João não deve ter sido um menino muito sapeco, porque com 18 anos, 18 anos você entrou, 18, João, 18 é, entrei na Ultragás Você é, Quantos irmãos você tem? Tem uma irmã só. Uma irmã uma só? Uma irmã só. E quem era mais danado? Você ou sua irmã? Ah, acho que eu, né? É? Eu era mais danado. <risos> acho que eu. Acho que, acho que eu era é? mais danado, é. é. Naquela época podia apanhar. Você podia. apanhou? Muito, hein? <risos> <risos> Muito. Na época eu podia eu apanhar. Podia. Hoje a gente não bate mais. Né? Não, não, não, não. Mas você foi um pai calminho ou foi um pai severo? Não, calmo. Ou é, né? É porque Nossa, tem filha um cal... um, pai, um pai tranquilo. Ah. Aí eu entrei na época lá na Ultra Gas e Estou aqui até hoje. Então, você fez uma carreira dentro de uma empresa. Né? É, hoje em dia não é muito comum, não é, João? A gente vê... É como no banco, antigamente, você entrava lá como um office boy e chegava a gerência, diretoria de um banco. Você tinha noção disso para a sua vida? Você queria isso para a sua vida? Não, aconteceu. Aconteceu. Nessa época, é assim, se você fosse visto com bom grado com a equipe de trabalho que você tinha... Eles investiam em você. você Eu tive educado. muito investimento. Eu tive muito investimento na parte, assim, a gente tinha treinamentos, até na, na, na USP nós fizemos treinamentos em matemática financeira. A gente tinha que saber de tudo para quando chegar ali na sala do cliente você entender a necessidade do cliente, entende? Você ver o que que você entender o que ele está precisando e você ir direto ao assunto. Fala, olha, o assunto é esse e tal. Então você tem que ter um conhecimento geral de tudo. E você gostava? Gostava. Gostava. Gostava. Gostava. Tem que resolver. gostar, né? é. Então foi teve um aprendizado muito grande que hoje na própria Otago você não tem mais isso. Não? Os tempos mudaram muito. Mudaram. Mudar a gente vai falar mais é. disso no próximo bloco, isso. porque é um assunto um tanto quanto interessante que a gente não costuma. Eu pelo menos não tenho muito conhecimento desse assunto de onde vem o gás, como que funciona. Mas no próximo bloco a gente fala mais. A gente volta já. Desafio de bolsas do Colégio Unisus. O Colégio Unisus oferece bolsas de até 100% de desconto nas mensalidades para alunos dos 5 e 9 anos do ensino fundamental de escolas públicas e particulares. Não perca a oportunidade do seu filho estudar no melhor colégio de Suzano e região. Colégio Unisus. Qualidade, tradição e inovação no ensino. Autoescola Técnica e CFCA Técnica Suzano.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 Um assunto um pouco comum, que a gente não tem aí muito conhecimento, não sabe de onde vem, não sabe por que, que sobe tanto de preço. <risos> Mas o João Gepan tá aqui, é consultor comercial da, da Gazocab, né? Preço, todo mundo tá bravo com gás, né? O preço do gás, o preço da gasolina. Aliás, a gente tá bravo com tudo, né? Num país como o Brasil, a gente tem eleição esse ano, Presta atenção. Entendeu? Cuidado com promessas do passado, promessas recentes, promessas futuras. Cuidado com isso, né? A gente vive num país maravilhoso e as coisas sobem absurdamente a cesta básica. A pobreza, né? Chegou no, no, no limite que as pessoas estão. Eu vi uma, uma reportagem de uma mulher ontem, anteontem, ela vendeu um, um fogão dela, um fogão velho, por 17, 14, 17 reais, para poder comprar comida para o filho. Daí do lado de fora ela botou. Uns bloquinhos, é, o, a lenha, sim. Uhum. E, enfim, porque nem, não está conseguindo comprar nem gás. É verdade. Bom, como todo mundo sabe, petróleo é uma commodity. E o GLP, sendo um derivado, você está sujeito a reajustes internacionais, né? Não adianta espernear. Não, não adianta espernear. É que nem a, a Petrobras, né? Não adianta. É, tem o reajuste, já é repassado automaticamente, automaticamente. E você não tem nem por onde ir. Aí você tenta repassar para o mercado, com muita dificuldade. É. E assim é a nossa vida, né? Nessa parte. Ô, de... João, esse gás é o gás também utilizado nos automóveis, que tem aí os postos que abastecem? Não, não. O gás do automóvel ele é o gás natural o gás natural ele é fornecido para nós aqui em São Paulo pela Congas e ele é um gás ele é um gás assim um gás fóssil é, vamos falar assim um gás de formação de lixo com o passar do tempo formou o gás e você é encontra você encontra ele na na prospecção de, do próprio petróleo que você vai procurar você encontra bolsões de gás natural e aí você canaliza isso e distribui na cidade né? no caso e o automóvel também é a mesma coisa é, você tem reservatórios que são instalados no, no, no, no automóvel e ele é assim como ele já está na fase gás fase gasosa ele ele precisa de um auxílio de um compressor Com, então você introduz uma pressão dentro desses vasilhames que é o próprio gás que você tem é uma média de umas 250 libras de pressão no tanque, para você ter uma certa autonomia. Já o, o gás GLP, ele é encontrado no estrado líquido. Então, ele está dentro do vasilhame. É diferente. É diferente. Ele está dentro do vasilhame e quando você libera a pressão para fazer a queima, por exemplo, um fogão doméstico, você tem um processo de transformação de líquido para gasoso. Então, o que ocorre é isso. Então, nesse momento que ele se transforma em gás. Exato. Já o gás natural, não. Você já adquire ele na fase gás, na fase gasosa. E retira ele de lugar distinto. Também, também. Também. Você tira ele. Como ali. nós já falamos. E como a água, o gás também um dia pode acabar desses bolsões? Sim, claro. Você vai extraindo, ele vai aliviando a pressão, até que se iguale e você não consegue mais tirar ele. Não compensa, é que nem, que nem poço de petróleo. Você coloca, você tem uma pressão lá dentro que ele vai começar a tirar. Vai chegar um ponto que a pressão equilibra e às vezes não compensa você fazer sistemas e compressores para você trazer ele para cima. Aí ele fecha, mas não porque acabou, porque igualou a pressão. Entendi. E o gás natural é a mesma coisa. E o gás é, que a gente utiliza nos chuveiros, qual é? Ah, tem. Temos o gás natural, que é servido por tubulação na rua. E também tem o GLP, que é... Você faz aquelas baterias de gás, tem muito em condomínio isso. E o caminhão, periodicamente, vem, faz o abastecimento uhum. e você usa como se fosse na fase gasosa, igualzinho o gás natural. É, a Gazocabe, ela está ela radicada aqui na cidade de Suzano, não é isso? Sim. Mas atende toda a região? Isso, nós atendemos aqui Mogi das Cruzes, Suzano, Poá, Itaquá. Nós temos uma vasta carteira de clientes no industrial invasado que a gente chama, né? que é o P20, que é das empilhadeiras, uhum. e o P45, que também, para uso, que é um misto. Ele é usado como, como na indústria como nas residências também. E o doméstico, que é o botijãozinho de 13 quilos. Né? Mas vocês não vendem pro, diretamente para o produtor, para o pro consumidor? Vendemos. Há ah, uma direto. pessoa que vai lá comprar também? Tem, que... tem ah, a venda não... do P3 no balcão. Tá. Ah, tem tem, o balcão. tem uma carteira de cliente tá. que a gente faz as entregas periódicas. Sim. Isso aí é normal. O João, é, é, a gente vê, de vez em quando, alguns acidentes com... Com, com GLP. Com, com explosão. O gás, o gás é. isso. Mas não é comum, né? Não, eu te falo, ó, tantos anos que eu estou no ramo, é. É, eu te falo que o gás, o gás envasado, no caso do GLP, é seguro. É seguro. É seguro. Tá? Se você segue as normas que, que, que são estabelecidas, ele se torna seguro. Você consegue é, manusear ele com tranquilidade, sem questão nenhuma. E eu te falo que... Não, tem, questão, perigo, não né? tem perigo, né? Não tem perigo. Existem explosões, a gente não sabe exatamente por que está vazando o gás, por que não está vazando, mas da sua história de vida e você trabalhando nessa área, você viu poucos casos? Poucos casos. Em relação ao que você tem de venda de GLP no mercado, é muito pouco. Um botijão de gás tem validade? Tem. Ele, ele, ele, ele é assim, por exemplo, ele tem uma um tempo de vida, Tá. tá? Então, vamos supor, ele tem uma requalificação que chama, ele é retirado de circulação, vai para a base, e ali ele é verificado, é feita uma limpeza interna, é feito um teste hidrostático, que é colocado água, pressão, pressuriza uma pressão bem mais, de uma pressão de sacrifício que fala, né? Bem mais acima do que a pressão de trabalho que ele tem, e, e é feito, passou nesse teste, vai, lixa, jateia... Pinta, troca as válvulas de segurança dele. Pinta com aquela tinta maldita, não, prata, que não, não sai Não é mais da aquela, não é mais aquela, é uma tinta ah, que adere. aquilo era uma praga, <risos> encostava <risos> na calça, não saía nunca mais. Não, agora, não era? Não era assim. E por que, que era aquilo? A qualidade acho é. que da tinta, agora, agora você passa, não, não, não tem. Sai você mais. pode ver o entregador, o uniforme dele é sempre limpinho. Pô, aquilo pô. era uma no praga. No fim do dia o cara tava prata. Prata? Não era, Verdade, cara. Eu já vi dourado também, não tinha? Não tinha? Tem, dourado? tem dourado, ah, até eu. Tem, tem, tem. Você vê que eu não entendo nada. Então né? era um tormento na vida da é. gente, né? Ô, João, é, você também, eu sei que você é, circulou por todo o Brasil como consultor aí, ajudando a implantar através da Ultra Gás. A implantar esse sistema em vários lugares. Fala um pouquinho disso. Tá. É, antigamente, isso é mais ou menos em 1990, até lá, nós só tínhamos no mercado o, o vasilhame que a gente fala, o invasado, que era o de 13 quilos, do domiciliar. O que soltava tinta. Isso, o que soltava tinta. O P45, o <risos> P20, nós tínhamos um P90 também, um tão tá. grande. Isso aí era utilizado na indústria e nas residências. Aí, nessa época, teve uma inovação dentro da Ultragás, e nós fomos buscar uma tecnologia que já existia lá no, no mercado no exterior, né? que era um, um granel de, de pequeno porte, que a gente fala, que eram tanques estacionários, que eram instalados dentro de normas estabelecidas, que a UltraGas participou muito disso, de estabelecer, porque a nossa norma não contemplava esse tipo de vasilhame né? de, de instalação, Aí nós trouxemos, as primeiras que nós trouxemos foi do México, que já dominava essa tecnologia. É mesmo? É verdade, cara. Já dominava. Aí trouxemos para cá e aí eu, eu, junto com uma equipe da Ultra nós foi estabelecida lá, nós montamos as primeiras instalações com sistema de, de granel envasado. De, de, de, de, do granel, era um tanque estacionário, né? Então, nós começamos por aí, hoje é o Brasil inteiro, né? Então, loucura, é, foi uma... E hoje em dia a gente faz essa parte. Nós não fazemos que nós somos da parte só do envasado. Uhum. Mas a Ultra gás tem lá. Ela faz e os concorrentes também já correram Ô, João, atrás também. E quando você aposentou da Ultra gás, você falou, nunca mais vou mexer com gás, Deus, chega, minha cota acabou, Foi. <risos> foi. Demorou, foi! Demorou, demorou, para responder né? Acabou, né? Foi, foi, acabou, né? Foi, é. Mas não foi assim, né? Não foi. Aí eu parei depois de 37 anos, né? É. Aí tava naquele processo de homologação ainda, isso é. Agora eu tá vou aqui... descansar. Isso, não, vou viajar um pouco. Vou viajar? Aí o telefone tocou. Ah, aí tocou. Telefone toca, <risos> Era o meu chefe aqui. <risos> Ô, João, tudo bem? O eu Ricardo. Falei, oh, Ricardo, falei, Ricardo oh, obrigado né? pelo apoio aqui no nosso podcast, um dos nossos <risos> colaboradores. Aí o Ricardo falou, oh, vem aqui conversar comigo tal, né? Tem uns é. projetos aqui é. pra gente tocar. Bacana. <risos> é. Aí eu vim aqui, conversei com o Ricardo tal, nós acertamos. E tô aí. E você voltou pro... pra casa falando o que pra tua esposa? <risos> Falei, ó, oh, vou trabalhar um pouco mais. Ela falou, eu sabia que você não ia aguentar. Sabia é que você não ia aguentar. É, não Mas... f... parado ninguém fica, né? Claro que você tinha outros projetos de vida. E é sempre legal a gente ter projetos de vida paralelo. Sim, né? é. É, e eu sou um privilegiado, né? É. Eu tenho um emprego bom. Sim. É, eu sou reconhecido todos os dias lá pelo Ricardo e tal. É uma pessoa muito legal. É, até onde eu sei, é. você, dentro da UltraGás, foi uma pessoa imprescindível para a implantação e, um, e, segundo soube, um dos mais respeitados do Brasil aí, durante Sim. um, um é, bom período. Bom, foi, foi, foi. me senti eurodeputado. Digo um bom, bom período aí. porque é. a tecnologia mudou, as é. coisas mudaram, é, não deixa de ser, é, ter credibilidade, evidentemente. Sim, é. Né? Mas você viveu, digamos que assim, um tempo de glória dentro da tua profissão. Sim. Coisa vi... que às vezes as pessoas não conseguem. Verdade, verdade. Eu vivi um tempo de glória, era... eu... todo mundo me consultava, qualquer então. dúvida que tinha, era, era o João. era o João Se né? o João eu não, não vi... desse a benção, não, não, não, não tinha. Pelo menos trocava uma ideia, né? Tinha que ser, né? <risos> Mas isso. isso é prazeroso, porque é... assim... É, é, você falou para mim que é de origem romena. Romena, isso. Romena. Romena, Austríaca, isso, romena. Isso, é. é. Tem olho azul, não é à toa, né? Não é à toa, né? Então, assim, eu não sei se sua infância foi uma infância abastada, se a sua infância foi uma infância mais humilde, mas é, independente, trilhar uma carreira dentro de uma empresa, 37 anos, atingindo um posto de respeito como esse, não é para qualquer um. Não, não é. Eu acho não que é. você tem consciência eu disso. Eu me sinto orgulhoso com isso aí. Não é isso? É. E junto, claro, nós tivemos, teve meus companheiros de trabalho, né? É, teve vários gerentes lá que, que, que, que ouviam né me ouviam, era tudo pessoal mais novo, né? A gente sentava, conversava, trocava de ideias. E como o chefe, você era bravo? Ah, não. não, não é bravo. Não. É bonzinho. Não, de jeito nenhum. Não. <risos> Sempre fui é centrado, é. pensava duas, três vezes. Mas isso vezes, não era né? comum, né? Não, não é? é? É verdade não era comum não assim. não era comum é muito difícil hoje em dia as pessoas às vezes reclamam e o João está aqui como prova disso é, essa instabilidade é, é, dentro do emprego é foco né João foco foco isso isso mesmo você te, é você tem que ter vontade né assim por exemplo o interesse é, você tem uma carteira de cliente para você zelar. tá Perder um cliente daqueles é o fim do mundo para mim, entendeu? Ah. Você vai lá, você vê. A gente tem uma parceria muito grande com os entregadores. Sim. Então, a gente se reúne. Que é difícil, esse hein? pessoal, ele é mais importante é do É o que... trabalho de ponta. É o de ponta. Ele é... tem contato todo dia, muito mais contato Sim. que você que é um Sim. consultor lá, que é o, o gerente da carteira, que vai lá conversar com ele de vez em Porque quando. Porque um né? trabalho mal feito lá é, na ponta prejudica isso. todo o trabalho da diretoria de quem está abaixo. Isso. Então, qual que é a recomendação? Pessoal, qualquer coisa que vocês virem de errado, ou alguma indisposição do cliente, você fala, eu vou Tra... lá e vou, eu converso com ele. Então, funciona bem. Dificilmente a gente perde um cliente. Negociação de preço, atendimento, logística... A gente tem uma logística muito boa, é. muito boa, acho que é a melhor aqui na região, tá? Então, a gente ganha muitos clientes é pela logística, o atendimento. A gente é muito Isso forte é fabuloso. nisso. É. Ô, João e aquela coisinha, assim, que depois que você liga o gato, <risos> você tem que pegar a esponja e botar espuminha, é verdade? Verdade. É? é simples, mas é eficiente, <risos> né? Pra ver se Todo tem uma bolinha faz... saindo Eu ali. Eu fazia é. aquilo também, mas não sabia não, se era verdadeiro. é verdade. É. Verdade. Colocou ali, faz uma, uma, uma buchinha ali, você é. faz uma, uma, uma espuminha, coloca ali, observa. Isso aí é fundamental. Tem uns que passam o dedão não, no fundo. Eles... <risos> tem gente que quer sanar o vazamento com sabão. Não vai, Não, não dá, jeito. não dá. Mas uh -huh. é eficiente isso aí. É? É. É, é isso, a gente bem. tem que saber e tem que saber até onde a gente pode chegar também, que às vezes as pessoas ficam tristes dentro da sua casa, que não tem oportunidade, mas também não tem interesse, né? Verdade. É, a gente vai falar mais sobre isso no próximo bloco, já agradecendo mais uma vez o Ricardo pela parceria aqui da Gazocab que está nos apoiando nessa temporada de podcast aqui pelo Diário de Suzano, pelo Facebook, YouTube, Instagram e também pode nos ouvir pelo Spotify, beleza? A gente volta já. Conforto, estilo e elegância são ingredientes que compõem a nossa marca. Na Girassol Moda Plus Size, você encontra os looks perfeitos para todos os momentos. Peças do 44 ao 56, como vestidos, calças, conjuntos, saias, blusas e muito mais. Girassol Moda Plus Size, tamanhos reais para mulheres reais.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 Revendedor Ocab autorizado Ultragás, a distribuidora líder em gás do Alto Tietê. Nosso modelo de negócio é focado em você, cliente, no produto de melhor qualidade e na agilidade de entrega. Tudo é pensado para você se sentir exclusivo. Peça já o seu. 0800 019 1183. Loja Nobre Bebê. Móveis infantis e enxuvais. Tudo o que o seu bebê precisa está aqui. Avenida Armando Salles de Oliveira, 683, Centro de Suzano. Enviamos para todo o Brasil. www.lojanobrebb.com.br Estamos de volta, no último bloco do nosso podcast com o João Gepan, que é consultor comercial da Gas Ocab, que é uma. A Gas Ocab é uma franquia da Ultragás uma franquia da Ultra Gas. E a Ultra Gas é pioneira no Brasil, não é isso, João? É a pioneira na venda de GLP, né? A pioneira no é a Brasil. Pioneira. Existem outras empresas. Existem, mas a participação de mercado da Ultra Gas ainda é, ela é líder, né? Na venda do, do, do GLP, de inovações, né? Ô, João, uma curiosidade minha. Como nós já falamos, a empresa pertence à família do. Eagle. Eagle. A Eagle. A família Eagle. A família Eagle ainda trabalha na diretoria, na presidência, pá, pá, pá, pá, pá, pá. ou não, já mudou toda essa estrutura? Não, a última informação que eu tive é que eles são acionistas, né? São acionistas, já mudou, já mudou é, no tudo, passado né? No passado é. os Isso. filhos assumiam, hoje, hoje existe uma, uma tendência no mercado, né? quando a empresa cresce muito, de ser acionista e sair fora do comando, do controle. Da Sim. empresa, só cobrando resultados. Isso. O Ricardo tá. já chegou nisso também? Não, acho que ainda não, não. Não, é um ponto muito bom, quando eu vim para cá, para o CAB, né? É. Que como eu tenho uma, muitos amigos lá que, que ficaram na Ultragás, a gente reforçou uma parceria Tem boa, uma facilidade. Uma facilidade. Pra... Ah, então, eu estou aqui num cliente, eu vejo, com meu conhecimento, possibilidades para passar para eles, um cliente que, uma vidraria, por exemplo, que está usando gás natural, dá para se fazer um estudo para transformar para GLP, ou um forno que usa óleo diesel, que a gente trabalhou muito nisso, nessas conversões energéticas, né? Então, eu encaminho o negócio, dou um, um pontapézinho inicial ali, e aí eu encaminho para a pessoa lá, o pessoal nosso lá, o GCL, o Hilton, né? que é Que atua na área aí. Então, eles vêm e dão continuação no negócio. Então, teve um relacionamento muito bom, um estreitamento de negócios, né? Então, a minha vinda para cá também ajudou muito esse pessoal. O cabe? Por que cabe? Por... Não, não sabe. Não sei. Aí Pergunta difícil. difícil. Ela está mais de é. 50 anos aqui no mercado. Porque cabe me parece é. um nome... É, eu, eu, é um japonês. nome oriental. É, oriental. Isso, é oriental, isso. Ele é. Ele tá Ah, mais ele de... é? O Ricardo é? Não, o Ricardo não, o Ricardo, não. O Ricardo não, Ricardo não. Mas o nome Ocabe o anterior, é... O anterior... Que o anterior, anterior ao, ao Ricardo anterior era oriental. Ah, tá. Ele, ele foi pioneiro aqui em Suzano, né? Então, ele, ele tinha há mais de 50 anos... Hoje, a Ocab é conhecida aqui em Suzano. Sim, Todo sim. mundo é Ocab e De tanto que eles até... A família Ocab já mudou para outro segmento, né? A parte de combustíveis, né? Postos de combustíveis... E, e assim, a gente assumiu. A gente praticamente dobrou a venda. É mesmo? É, o mercado aqui, então, aqui. Mas assim, o gás, por exemplo, é uma coisa que é, não tem como não usar. Não tem como... como a água, né? Ah, a água está acabando, um dia vai acabar a água, o planeta vai ficar sem água. Essas conversadas todas que a gente ouve. Que nem o gás. N não se vive mais sem gás. Ninguém vai viver sem gás, né? Não, tem, tem a, a energia solar, ah. a energia solar, ela consegue absorver. Mas é cara. É, por enquanto está sendo a implantação, é. né? Cara. É cara. É cara, é cara. Acho então, interessante, é. acho interessantíssimo, mas ainda é para um padrão um pouco mais elevado. Sim, é assim, sem dúvida. É, as, a implantação dele, né? É, a implantação do, do aquecimento, ele é inicialmente é caro, até que isso venha a se amortizar, né? É você não vai você vai sempre o gás ele está ali você tem um aquecimento ou você vai ter um aquecimento para os dias nebulosos vai, que você não tem sol não tem incidência solar você vai ter que ter um apoio elétrico ou um apoio a gás no seu aquecedor para gerar água quente na sua residência então sempre você vai ter que ter um apoio ou Sim. gás ou energia elétrica você vai ter que optar por um ou por outro, ou por outro. mas a energia solar nesses dias vai diminuir, mas sempre vai existir. Ô, João, uma pergunta talvez medíocre que você possa... É, me... Por que, que tem lugar que a gente vai que o gás cheira... Fo... O cheiro do gás é forte? Existe? Não, não, é, é, é assim, é, o gás, ele no refino dele, ele é inodoro, ele não tem cheiro, tá? o GLP não. no caso, ah. né? então ele, ele é inodoro. Se... Então, ele é adicionado um produto que se chama mercapitana. Hum. Ele é adicionar Esse cheiro ruim que você tem é justamente é proposital. Por quê? Para você identificar um vazamento. Entendeu? Hum. Porque se não existisse vazamento, tá você bom? vai ter... Vai, ocorre o um vazamento. E você não, não tem sente. como identificar. Porque ele é transparente, é inodoro. Então, quer dizer, então vamos identificar isso aí com cheiro. Então... É a Mercapitana que é adicionada no refino. Quem sabe disso? É. O João, o João sabe. O, o João, João sabe disso. É verdade. Você sabia disso, Regina? Não, Mas você sente cheiro de gás? Não sei. Então. então, Sim. então às vezes eu entro em casa e falo, tá vazando? Gás. É, tá cheiro. E o, e o gás encanado? É encanado que fala? É, é encanado. É, o gás encanado de casa, é. ele faz um barulho no fogão. Eu não sei se... Não, não, não. Aquilo ali é, é feito de pressão, é a mistura que ele faz com o ar Pode ali, Pode né? ser pra... alguma coisa errada? Não, não, não Absolutamente Vai não. explodir nada? Não, não explodir nada. Não. Medo, né? É. <risos> Mas então é isso aí. A capitana é justamente para você identificar o... um possível vazamento. Mas isso não transmite gosto para comida, nada não, disso? Não, absolutamente não. Não. Nunca não. imaginei. Não é tóxico não é tóxico entendeu mas é proposital agora com essa com essa notícia <risos> essas últimas notícias que a gente teve aí com a queda do custo da gasolina que né foi uma coisa irrisória perto do que subiu sim perto do que é, subiu, é. verdade. não teve queda de preço de, de, de no botijão de gás de, de 13 quilos não já teve é. né Vai acontecer, já foi anunciado... Anunciado? Anunciado. Vai Logo, logo já vai chegar para nós aqui. Quanto custa não. um botijão de gás hoje? Eu não sei. Putz, é... Nem eu, no não balcão acho que é 110, Cinco, né? 110. 110? Né? 110, né? Eu ia falar é 50, como não sei. Não, ah, assim. é ok. É de... ah, ah, já faz tempo, Não, é, cara. é que em casa... <risos> <risos> Tem <risos> uma explicação. <risos> pera, <risos> pera. É que em casa não é mais com botijão. <risos> <não. risos> caraca é, meu 110 reais 110 ah, mas vai baixar aqui para 108? é 109,50? É, é, o, foi Pense. o índice lá do governo né, do ICMS, né? caramba, hein? tá difícil viver <risos> tá difícil comprar comida <risos> comprar gás para fazer a comida a gente não tem muita esperança, né? de que as coisas melhorem e no ano eleitoral isso tudo pode ser muito perigoso, né João? Sim, sem dúvida. <risos> sem dúvida. <risos> a gente conversou. <risos> é, mas... Não vamos falar <risos> desse <risos> assunto. <risos> não vamos falar <risos> desse assunto. Mas isso tudo pode é. ser muito perigoso, porque a gente vive uma inflação absurda, um desmando, um descomando. Eu falo porque eu vivo falando isso tudo aqui, então não tem por que não dizer, né? É, João, é, por exemplo, a gasocabe, já implantada na cidade há, há tantos anos, e já com trabalho. Tem mais como expandir aqui no Alto Tietê? Ainda quer alcançar mais outras cidades? Tem, tem. Nós temos, sim. Tem a projeto? Gente tem capacidade, sim. Capacidade, é, acredito. Com que sim. a renovação da frota, a gente está tendo, tá, O Ricardo está investindo muito nessa parte. É, nós temos lá qualificação dos funcionários. Também. Essa renovação de frota que você fala, são é, os caminhões. Todos têm que ser pertencentes a ele ou é sim. terceirizado? Não, não, não, não. Hum. É existe. Próprio dele. Não existe terceiros. E tem que ter uma é frota. funcionários tem que ter uma frota, tanto para a gente fazer a logística da compra do, do produto, que eu, nós compramos da UltraGás, estocamos na Alcabre. E já Alcabre, vem tudo dentro do botijão. Isso, vem tudo prontinho, prontinho. dentro do botijão, é, é estocado lá e dali a gente faz a logística e entregando nos clientes. A gente tem a, a venda do balcão, impostos de venda. E temos também a logística nossa, que é para a indústria, que é o nosso forte lá, P20 de empilhadeira. Tá? E, então, a gente tem, dessa forma, o investimento que é feito justamente na nossa frota, na qualidade dos funcionários também. Tá. É feito Isso aí uma... é primordial. É né? primordial. Né? Então, a nossa intenção é essa, e conquistar mais clientes dessa forma. Existem também regras, e imagino eu, é para paramentação dos funcionários. Sim, tem um investimento luva. nisso. Bota própria, luva. Você é, tem aqueles coletes também. Dependendo da empresa que você visita, você tem que estar tá uniformizado mesmo, mesmo. para você poder entrar. Numa empre uma empresa que nem uma Air Products, por exemplo, que uhum. faz a gases do ar, né? é uma empresa que preserva muito essa parte de segurança. A Kimberly segurança. também. Então você tem que ter o um investimento no. no é um equipamento investimento de segurança. alto, né? É equipamento alto. de segurança é, é um investimento alto. É caro, é caro. É porque a gente é às vezes vê muitos acidentes. É, eu, eu não sei de acidente da Gazocab, nunca ouvi falar. Mas às vezes a gente vê acidentes de outros assuntos pela falta de equipamento. Sim, claro, sim. E isso pode é. ser um ponto muito negativo para a empresa. É lógico, que você está transportando um botijão que nem uma, uma bota com biqueira de aço. É caro isso. É caro? É. E mas também dura, né? Mas também dura. Mas é. também assim, vai que tem uma queda do, do vasilhame no é. pé do funcionário. Tem que estar tá preparado, né? A tá, assim, né? acidentes acidente Muito raro. difícil, muito difícil. É. Muito difícil é. acontecer acidente. Olha, o papo com o João foi super legal. João Gepan, que é consultor comercial, da Gazocab, que aqui no Alto Tietê tem um trabalho maravilhoso, é, franquia da Ultra Gás, e eu aprendi muita coisa com o João hoje aqui, quero agradecer. <risos> aprendi muita coisa que eu não sabia. E assim como eu, eu disse para o João antes da gente começar a gravação é. aqui, é, que eu gosto de não saber de alguns assuntos, porque assim como é uma surpresa para mim, eu tenho certeza que para você que está nos ouvindo, nos assistindo, é, para a Regiane que está aqui do lado ó, Que também não sabia das coisas <risos> <E> Sabe tudo <risos> Ninguém sabe tudo Gente, não é vergonha dizer que não sabe Não verdade, é, João? Verdade, não verdade. é vergonha dizer que não sabe não. João, quero muito agradecer viu Você ter vindo até aqui para a gente bater esse papo Leva meu abraço para o Ricardo Meu agradecimento Obrigado. Por essa parceria aqui na, No nosso podcast, no Diário de Suzano E eu espero em breve poder falar com você de novo Para a gente desvendar mais assuntos, e quando o gás baixar para R$199,00, ah, a gente vai conversar direitinho. <risos> obrigado, viu, João? Eu que agradeço. Sucesso para você. Tudo viu? de bom. Muito bom obrigado. Trabalho. Eu que agradeço. Obrigado. Semana que vem tem mais. Tchau, tchau. O podcast do Gil é um oferecimento de Laju, confeitaria artesanal. Surpreenda o seu paladar com menu encantador de criações da Chefe Júlia. Estamos na Outlet Prêmio, rodovia, quilômetro 45. Apoio Grupo Casearge.